Eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto super sério, uma onda de golpes que está acontecendo aqui na Irlanda, não só na Irlanda, mas em toda a Europa. E aí nesse vídeo a gente vai falar sobre o porquê que está acontecendo esses golpes, como você pode prevenir eles, o que que, de que forma que eles entram em contato com você, como que eles tentam pegar os seus dados, e se eles entrarem em contato com você, o que, que você tem que fazer, como que você tem que reportar, que ação que você tem que fazer para proteger os seus dados, e etc então eu preciso que vocês prestem bastante atenção como sempre todas as informações que eu vou falar nesse vídeo eu peguei em fontes oficiais e vai ter na descrição do vídeo todos os links oficiais da garda que é a polícia daqui do social security e de todos os órgãos responsáveis de apoio a essa situação que a gente está acontecendo aqui na Irlanda eu peço também que vocês compartilhem com as pessoas que vocês conhecem que seja importante para elas consumir esse tipo de conteúdo se você é novo por aqui Seja bem-vindo, sinta-se à vontade para se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário querido E vamos começar o vídeo Se você me acompanha lá no Instagram, arroba Se não acompanha, já fica aqui o convite Eu postei nos stories dia 7 de abril, que foi no dia em que eu recebi a primeira ligação Dia 7 de abril de 2021. Eu recebi uma ligação no meu celular, era mais ou menos umas seis e meia da manhã, de um número fixo aqui da Irlanda. Eu não sei se no Android aparece essa informação, mas no iPhone aparece embaixo do número quando tá ligando, a cidade da qual tá ligando, e era de Cork, cidade de Cork, uma cidade aqui da Irlanda. E aí eu atendi o telefone, e era uma ligação gravada, né, era um áudio com sotaque britânico, e esse áudio dizia que eu tava sendo processada, que o meu PPS, pra quem não sabe, PPS comparando com o Brasil é como se fosse o nosso CPF aqui da Irlanda, que o meu PPS estava comprometido e eu e tinha uma investigação aberta com um mandado de prisão no meu nome pra lavagem de dinheiro, por dirigir bêbada e por tráfico de drogas. E que se eu quisesse saber mais sobre essa investigação, eu precisava entrar em contato com o agente deles apertando o número 1 do meu celular. Quando eu quando eu ouvi esse áudio, eu fiquei tipo, primeiro eu fiquei assustada eu fiquei tipo um pouco em choque, tipo assim que? eu nem tenho carro, eu nem dirijo aqui na Irlanda, como que eu tô sendo acusada de dirigir bêbada e lavagem de dinheiro não faz sentido esse tanto de crime ao mesmo tempo e aí me gerou um alerta muito grande de que a situação tava estranha, então eu não apertei o número 1 e desliguei o telefone quando eu fiz isso, eu corri no Google e comecei a pesquisar aquele número e eu descobri que aquele número fixo não existia era um número inexistente, outra Outra coisa que o áudio dizia é que eles eram do Departamento é, of Social Security aqui da Irlanda e que eles tinham esses dados e que eles estavam abrindo investigação contra mim. Eu postei imediatamente, quando eu entendi o que estava acontecendo, eu postei nos stories, inclusive se você não me segue no Instagram, lá além de conteúdo exclusivo, ainda, eu ainda posto as coisas em tempo real, então é legal se você tiver Instagram e quiser acompanhar, é legal você acompanhar lá por, também. Eu postei nos stories no mesmo dia, no final do dia, que isso tinha acontecido comigo e no dia seguinte, no dia 8 de abril a Garda, que é a polícia daqui, postou nas páginas oficiais deles do Twitter e do Facebook, que é onde eu acompanho eles vou deixar o link também na descrição, caso vocês queiram ir ver e uma foto aqui também, onde eles estavam explicando que eles estavam cientes dessa onda de golpe e que estava acontecendo, que não era pra gente engajar e etc e tal e ao mesmo tempo eu recebi centenas e centenas de de mensagens no inbox do instagram de pessoas falando também me ligaram achei muito estranho me ligaram pedindo é meus dados para eu entrar na fila de vacinação me ligaram pedindo falando que os meus o retorno dos meus impostos estava errado e eu precisava corrigir que o governo estava me devendo um dinheiro e para corrigir isso etc um monte de gente é ligações muito parecidas temas diferentes mas ligações muito parecidas pedindo o dado deles e várias informações e aí acho que foi quando a ficha caiu Real tá tendo uma onda de golpe e tá tudo errado e a gente precisa alertar as pessoas então agora vamos falar como que eles entram em contato com você e o que, que eles geralmente pedem, eu acho importante falar isso porque aí vocês ficam alerta se aparecer com vocês ou que algum amigo de vocês algum comportamento parecido, uma das formas é como aconteceu comigo né, então não vou repetir é exatamente o que eu expliquei por ligação, e eu não engajei com a ligação, eu não fiz nada, eu só desliguei. E aí o que que acontece? Naquele dia eles me ligaram de mais uns dois, três números diferentes, continuaram ligando o resto do dia, e nos dias seguintes também eles ligavam uma média de dois a três dias. Hoje é dia 22 de abril, que é a hora que eu tô gravando esse vídeo, provavelmente ele vai sair quarta-feira que vem, então só pra vocês saberem a hora que eu tô gravando, eu recebi mais uma ligação deles, tinha mais ou menos uma semana que eles não me ligaram, e hoje eles me ligaram novamente. Só que dessa vez, todas as outras ligações tinham sido da cidade de Cork. E dessa vez, eles me ligaram. Vou colocar aqui na tela a foto da ligação. United Arab Emirates, né? Dos árabes emirados. Não sei como que fala em português, eu peço desculpa. E aí, esse número... Gente, lembrando que todos esses números que estão aparecendo aqui na tela, não ligue pra esses números. Se te ligarem, não retorne pra esses números. Porque essas também são formas deles roubar os seus dados, sei lá, clonar o seu telefone, alguma coisa assim. Então, evite ao mar máximo retornar ou atender esses números ou números parecidos a esse, ok? E aí pode sobrar a dúvida, Maria, e se você tivesse apertado o número 1, o que que ia acontecer? Se eu tivesse apertado o número 1, aquela ligação automática ia me transferir para uma pessoa real, né, não ia ser mais uma gravação, que seria um dos golpistas, e ele ia começar a me pedir vários dados, ele ia pedir para eu confirmar, que na verdade a gente sabe que não é confirmar, é a forma deles pegarem os dados pela primeira vez, meu nome completo, o meu PPS e dados bancários. E aí conforme você vai resistindo e tentando não falar para eles os seus dados ou começa a suspeitar, eles falam, olha, é, eu preciso que você confirme os seus dados Porque as suas contas bancárias vão ser congeladas Enquanto o processo de investigação está em andamento E aí eu entendo as pessoas que caem Porque pensa, você tá na sua casa E do nada, alguém liga no seu celular Cedo, você acabou de acordar E você simplesmente está sendo acusado De vários crimes muito sérios Essa pessoa fala que as suas contas vão ser congeladas E aí você pensa, peraí Eu sei que eu sou inocente Mas se tá tendo uma suspeita no meu nome E enquanto essa investigação tiver ocorrendo, eles vão congelar minhas contas, o que eu vou fazer com o meu dinheiro, né? Como é que eu vou ter acesso ao meu dinheiro? Como é, que eu tra... é... Como é que eu vou pagar minhas contas e tal? Deve gerar uma ansiedade e um desespero ali na hora, e aí eles começam a te dar soluções. Lembrando que a ligação é toda num tema, assim, muito desesperado, muito urgente, muito vamos resolver, vamos isso, vamos aquilo. É... Por que eu tô sabendo falar isso tudo pra vocês? É porque alguns seguidores gravaram e me mandaram. Eu não vou passar aqui no canal esses áudios, porque além de eu não querer expor esses seguidores eu também não quero reproduzir o áudio porque a gente sabe que a internet, gente, é um negócio super perigoso e aí eu não quero colocar aqui o áudio mais uma vez para outras pessoas mal intencionadas pegarem esse áudio e reutilizarem, entendeu? Então eu só vou descrever como eu acabei de fazer. É, no site aqui na descrição do vídeo tem os links oficiais onde a Garda explica sobre isso eles estão explicando tudo em inglês, né? Nós estamos na Irlanda. E aí eu tô misturando a minha experiência com as experiências de relatos de seguidores que me mandaram lá no Instagram e as informações oficiais da Garda para passar aqui para vocês. E como eu tava falando que eles falam que vão congelar as suas contas e tal, eles começam a te dar várias soluções do que fazer com esse dinheiro. Eles falam, olha, você tem que pegar esse dinheiro que está nas suas contas agora, como elas vão ser congeladas e você vai perder o, as, o acesso a elas, é para alguma conta segura, para alguma poupança, para alguma não sei o que. Eles começam a te dar várias soluções para transferir para Bitcoin, etc e tal. E aí começam a insistir pedindo seus dados bancários conta, pin, etc e tal. Porque o que, que eles querem? Eles querem atingir a sua emoção. Se você ficar emocionalmente abalado, gente, eles vão pegar aquilo ali, eles vão usar e vão tentar pegar você de qualquer forma. Infelizmente, o que eu vou falar agora, não é uma coisa legal, mas é verdade. Como brasileira, a gente já tem uma cabecinha um pouco mais rápida e um pouco mais arisca. Pelo menos, quando eu morava no Brasil, eu vivia em estado de alerta o tempo todo. Eu usava transporte público, então eu tava o tempo todo com a minha bolsa protegida. Se alguém falasse comigo na na rua eu já ficava alerta, olhava para os lados, qualquer ligação muito estranha, a gente já brincava Ih, esse pessoal tá ligando da cadeia pra fazer golpe Então assim, eu tenho essa personalidade, eu acredito que muitos brasileiros sejam assim Porque a gente já vive num ambiente um pouco mais que você tem que ser esperto e eu entendo as pessoas aqui na Irlanda tá caindo porque gente, aqui eles confiam muito aqui é um ambiente muito mais calmo, sabe? assim, não tem toda essa coisa de alerta, de você ficar preocupado então eu não julgo quem caiu mas de qualquer forma, mesmo sendo brasileira e as pessoas que me assistem sendo a grande massiva maioria brasileiros eu vou deixar o alerta aqui, mesmo assim. A segunda forma que isso acontece, a gente falou das ligações, a segunda forma que isso acontece é por mensagens de texto. As falecidas mensagens de texto, que eu não sei você, mas eu não uso mais, só pra receber propaganda mesmo, eles mandam é, uma mensagem de texto pro seu celular e ali eles colocam algum link com algumas justificativas. Uma delas é que você clique no link para que você entre na fila e receba a vacinação um pouco mais rápida. Então assim, eles estão usando esse momento de pandemia, esse momento delicado, onde aqui na Irlanda a gente tá esperando a vacinação e tá super lento para poder pegar as pessoas. Outra forma que eles fazem é mandar mensagem com um link para você conferir os seus impostos. E aí eles falam que os cálculos dos seus impostos foram feitos indevido e que você pagou imposto a mais e que o governo precisa te devolver. O que é uma coisa que pode acontecer aqui na Irlanda, já aconteceu com a gente, acho que uns dois anos atrás é, do nada caiu um valor na nossa conta e quando a gente foi pesquisar era um ajuste de imposto que tava, eles tinham que devolver pra gente. Então assim eles colocam essa justificativa também pra você clicar no link. E uma outra forma que tem acontecido também é eles se identificarem como o HSE que comparando com o Brasil é como se fosse o Ministério da Saúde aqui da Irlanda e eles se, se identificam como o HSE falando que eles precisam que você faça um pagamento pra que você receba a Vacinação. Então, assim, são todos esses temas que eles têm tentado pegar as pessoas. Não cliquem nesses links. A própria Garda, se vocês entrarem no link oficial que eu vou deixar na descrição do vídeo, você vai ver que a própria Garda fala que a polícia da Irlanda, o Departamento of Social Security, é, o HSE, que é o, o Ministério, Ministério da Saúde aqui da Irlanda, eles não entram em contato no seu telefone, eles não vão ligar para você, eles não vão te mandar mensagem nunca. Então se qualquer órgão oficial, qualquer agente entrar em contato com você, por mensagem, por ligação, é falso, eles não fazem isso. E se você ficar em dúvida, desligue, ligue no telefone oficial, no site oficial e entre em contato e pergunte. Olha, me ligaram sim, assim, assim. É mais para o final, mais para frente eu vou mostrar para vocês como que você pode reportar se isso acontecer com vocês. E aí vamos finalizar essa parte do vídeo. O que que acontece se você clicar nesse link? Esse link ele pode roubar alguns dados ali que estejam é, de fácil acesso quando você é, clicar nele, né? Roubar alguns dados do seu celular ou pode ir para um formulário onde você preenche e coloca ali os seus dados ou vai pedir conta bancária ou va vai falsificar Alguma, alguma tela de banco para que você coloque a sua conta bancária, etc e tal, para efetuar pagamentos. E aí, gente, uma vez que eles conseguirem os seus dados... Maria, mas tá, vamos supor que ele consegue o meu nome, o meu PPS, ou, sei lá, a minha conta bancária. O que é que eles podem fazer? Com essas informações, eles podem aplicar alguns golpes, como, por exemplo, fazer dívidas no seu nome que você não, não sabe, que você não, não vai ficar sabendo. Eles podem tentar pegar algum tipo de empréstimo automático. Existem alguns empréstimos aqui na Irlanda que você não precisa ir pessoalmente, você faz de forma online. Então, se eles pegarem os dados suficientes para fazer esse empréstimo, eles podem pegar empréstimo no seu nome e outros diversos tipos de fraude. Então, assim, acho que eu já falei dez vezes nesse vídeo, mas eu vou falar só mais uma. Não passem os seus dados para ninguém por telefone. Maria, eu recebi essa ligação, eles me ligaram, eu atendi e desliguei, ou então eu atendi, apertei o número um, falei com eles, mas aí eu achei estranho e não passei nenhuma, nenhum dado meu, desliguei. Eu recebi vários depoimentos desses no Instagram, graças a... Deus, nenhum seguidor meu, dos que me contaram, caíram no golpe, nenhum deles chegaram a passar dado nem nada parece que a galera tá bem esperta mas, mesmo que aconteceu só esse tipo de engajamento com você e você não chegou a passar nada, você a orientação da Garda é que você comunique eles, é que você reporte, e como que você vai reportar? Vou colocar aqui na tela agora o número do departamento of social security é, o horário que ele funciona ele funciona de segunda a sexta e tal também o link do site of para que você possa ver que esse contato é realmente oficial e é dele. Gente, por favor. É, eu sei que vocês confiam no meu trabalho e que tudo que eu passo aqui eu estudo e eu preparo muito para não falar besteira, mas não entrem em qualquer link, em qualquer site ou não liguem em qualquer telefone que ninguém fica falando para vocês na internet para vocês fazerem. Procure fontes oficiais. É por isso que todo vídeo meu, se eu falar alguma coisa de algum órgão, eu coloco o dado e da onde eu peguei essa fonte oficial para que vocês possam fazer a pesquisa de vocês vocês possam entender e aí ter a informação oficial. O objetivo do YouTube da internet de pessoas comuns como eu é informar e trazer a informação mais correta possível. Mas isso nunca deve ser o suficiente. Sempre vocês devem ir atrás da informação oficial. Tá bom? Maria, tá, como denunciar? Eu já falei pra vocês aqui o telefone do Departamento of, of Social Security. Outra instrução que a Garda deu é você ir na estação da Garda mais próxima de você e explicar, olha, esse esse esse número me ligaram é, Eles disseram que o meu PPS tinha sido vazado e etc e tal Liga no departamento of social security Faz a mesma coisa E também entra em contato com o seu banco E faz a mesma coisa Se você tem o um contato do seu gerente Liga pro seu gerente, conversa com ele Ou pro própria agência que, né, Cada um tem a sua agência bancária Liga na sua agência e conversa com ele Se puder ir pessoalmente Nesse momento de pandemia é melhor ligar né? Liga na sua agência e fala olha, Aconteceu assim, sim. recebi uma mensagem uma ligação dizendo que pedindo meus dados bancários e eu queria saber se tá tudo bem e avisar pra vocês não fazerem nada que sem a minha autorização. Essa é a orientação da polícia da Irlanda. Tem um link na descrição onde vai direto para a página oficial deles do Facebook em que tem um vídeo em que um oficial de justiça explica, né? Um policial explica é, em inglês muitas das coisas que eu falei nesse vídeo. Então caso vocês querem conferir, é legal vocês irem assistir também. E fiquem espertos, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido claro. Se te sobrou mais alguma dúvida e eu souber te ajudar, por favor, coloca tudo aí nos comentários que eu respondo. Vamos nos ajudar, compartilha esse vídeo, esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conhecer. Alguns amigos meus de Londres dizem que também estão tendo esse tipo de problema lá, eles me mandaram até uns áudios das ligações que aconteceram com eles. É bem parecido, é tudo nesse esquema assim de falar de vacinação, falar de retorno de imposto, de, de que seu CPF foi vazado, que a sua conta bancária vai ser congelada, que você tá comandado de prisão para vários crimes e tal. Então é sempre dentro desse contexto. Fiquem alerta, cuidem um dos outros, não passem seus dados. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like e até semana que vem no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.